A gente vai vir aqui. Ai, meu Deus eu acho que eu vejo um pouquinho pra cima assim, bem, sabe? Eu... Ó, essa burlinha aqui, que é muito boa, só que aí o meteoro vai lá e atinge a gente. Só que como nós é bom, nós voltamos, né? Aí esses caras aí Eles vão. voltar a vida, porque. É tipo os. É, assim? é, eu sou esqueleto, eu tenho que voltar a vida. <risos> eu já estou vivo. Galera, a gente vai fazer uma playlist de Passão um Raiva. Por quê? Ganhei mais um! Uh, Ó! Nossa senhora! Nossa senhora! Que papelão! Olha como é que eu sou bom! Aí. Não! Ó, aqui! A gente vem aqui! Ué, Vai lá pro canto! Era legal se você passasse... É, então... Tome! Feito Público! Nossa senhora, de novo eu me salvei! Não! Você gosta! Eita! Público! Público! Ah, perda! Olha lá! Olha lá! Por primeira vez você não, fala, não para de falar...